car star in okay, Ano que vem eu quero tá no bordel vendendo a minha arte das coisas que agregam valor ao camarote.